Bom, eu tô gravando improvisada aqui que eu tô atrasada pra sair. Então, o vídeo de hoje eu vim gravar uma maquiagem pra vocês maravilhosa. Hoje é aniversário do meu padrasto e a gente vai por um barzinho aí. E aí eu vou gra eu gravei uma maquiagem pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo, espero que gostem. Eu vou começar com essa base da Avon a minha bege médio com esse pincel de língua de gato da macrilam Agora eu vou pegar esse quarteiro de sombra da Avon com esse pincel também da Macrylan E vou passar por toda a minha pálpebra móvel Agora eu vou pôr essa sombra para sobrancelhas em todo o meu côncavo e vou esfumar bem Vou usar esse delineador da Maybelline pra fazer o gatinho, ou tentar, né? Agora eu vou passar esse iluminador em lápis para iluminar a minha sobrancelha. E com o pincel normal, eu vou esfumando ele com o dedo com o pincel. E logo depois, eu vou pegar aquela sombra, sabe? Que eu marquei meu conca Eu vou pegar o mais escurinho pra passar na minha sobrancelha. E nisso, eu vou usar o meu... Melhor, gente, eu amo Amo essa máscara de cílios E agora eu vou passar esse batom Da Queen É o número 5, se eu não me engano Ele é um roxão E eu tô apaixonada nesse batom Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau.